Ora, mas o que é isso? Vou mostrar uma matéria para vocês em que a mídia podre pode se lascar feio após tentarem censurar o próprio Google. Como eu já venho falando aqui para vocês faz anos, o nosso querido Google e, portanto, também o YouTube, quando você pesquisa Bolsonaro ou Lula ou qualquer termo de política, a pesquisa só mostra site esquerdista, ou o canal esquerdista da mídia podre. Façam um o teste aí, pesquise Bolsonaro para vocês verem. Só vai aparecer mídias de esquerda ou mídias da... tradicionais podres, certo? E aí nós temos aqui que a Câmara fatia PL das fake news e vai voltar remuneração de conteúdo jornalístico e pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais. Ah, vocês podem tentar o quanto vocês quiserem meus queridos não vai funcionar isso só demonstra que a mídia podre está falindo e antes de continuarmos apoie a nossa décima rifa porque diferente da mídia podre não funcionamos através do dinheiro do Estado nós dependemos única e exclusivamente do apoio dos nossos seguidores e aqueles que apoiarem através da nossa décima rifa. Faremos um sorteio de mil reais no PIX, tá bom? Também compre quatro, leve cinco rifas ou compre oito, leve 10 da sua preferência. Aí vamos à matéria aqui. Tá, saiu no BBC News Brasil, PL das fake news. A redução de alcance de notícias que Google testou no Canadá e pode repetir no Brasil. Vamos ver aqui do que se trata. Quando o governo de Justin Trudeau, o primeiro ministro progressista do Canadá, criou o um chamado Ato de Notícias Online, em junho de 2022, a divulgada intenção do projeto de lei era dar aos veículos de imprensa do país uma remuneração toda vez que alguém clicasse em algum link jornalístico indicado em um buscador, como o Google ou em redes sociais. Hum, que mera coincidência, não é mesmo? Será que existe uma elite globalista preocupada em manter essa mídia podre? Ah, não, deve ser só coincidências, coisa da minha mente conspiracionista. Mas, após a aprovação pela Câmara dos Deputados do país em dezembro de 2022, o que aconteceu na internet canadense foi exatamente o oposto do que legisladores e o governo Trudeau esperavam embora o texto legislativo ainda dependa de chancela do Senado para entrar em vigor em fevereiro deste ano o Google se antecipou e implementou por cinco semanas um teste que limitou o acesso a notícias online de 3,3 dos usuários do busca da Big Tech no Canadá na prática o conteúdo jornalístico desapareceu dos resultados de busca de mais de um milhão de pessoas no país ao longo desse período. Então é o que eu falo para vocês. Até hoje, se você pesquisar qualquer coisa, só aparece mídia podre. Nós, o You, o Você do YouTube, YouTube, simplesmente desaparecemos desde 2018. E desde então a mídia podre é a única que cresce, a única que recebe visualizações e nosso público é praticamente o mesmo desde então, o que torna impossível para novos canais surgirem e nossos canais continuarem crescendo. Mas eu estou rezando para isso daqui acontecer, tá bom? Isso é para mostrar para Google o que acontece quando vocês alimentam um monstro. Ele eventualmente devora você. A revelação deste teste no fim de fevereiro, enfureceu Trudeau e levantou a questão sobre se, forçadas a pagar por conteúdos que recomendam, as Big Techs poderiam simplesmente deixar de linká-las ou apresentá-las nas páginas dos usuários. Realmente, me surpreende que o Google tenha decidido que era preferível impedir os canadenses de lerem notícias a pagar os jornalistas pelo trabalho que eles fazem afirmou o Trudeau sobre o caso. Então assim, vocês já recebem por link, vocês já recebem por clique e o Google não tem que pagar para vocês simplesmente aparecerem nas notícias. Então azar o teu, do otário. O Google nega que tenha feito experimento para interromper o acesso do público a notícias como, foram, como forma de ameaçar o governo Trudeau, protestar contra o novo projeto de lei ou burlar potenciais novos custos da seu negócio. Segundo a imprensa, a empresa tratava-se de um estudo para explorar as prováveis novas condições de mercado. Testes orientados à hipótese do tipo AB são padrão no espaço tecnológico. No Google, fazemos mais de 11,5 mil testes por ano por conta de qualquer pequena mudança ou novo recurso. Você precisa testar para ver como seus usuários reagem e como isso afeta seus produtos, afirmou a BBC News Brasil Jennifer Kreider, chefe global de comunicações do Google. Neste caso específico, fizemos alguns testes porque o projeto de lei no Canadá mudará radicalmente o cenário de links de notícias no país e não queríamos presumir que seríamos capazes de linkar notícias da mesma forma que fazíamos antes. O projeto de lei Pode afetar nossa capacidade de fornecer nossos produtos e serviços aos canadenses. Como qualquer empresa que enfrenta assim, incertezas sobre algo, esperamos obter informações destes testes para avaliar respostas e analisar como essas mudanças afetariam os canadenses e nossos produtos. Foi basicamente um teste, tá? Foi tipo assim: ah, vocês querem que a gente pague por isso? E se a gente não mostrar como é que fica a mídia podre esquerdista? O Google, porém não informa o resultado do teste canadense nem de nenhum outro e diz não saber se estará passível a algum tipo de punição por causa da iniciativa no Canadá. Reader disse a BBC News Brasil que a empresa reconhece que os legisladores do país ficaram surpresos. No Canadá, no Brasil. A discussão no Canadá, que, na semana passada, levou executivos da empresa a testemunhar no Congresso canadense, extrapola as fronteiras do país norte-americano e desembarca no Brasil graças ao PL 2630, mais conhecido como PL das fake news. Conhecido por vocês, mídia podre, né? Por nós aqui é conhecido como PL da censura. Mas tudo bem. O texto tem dividido o Congresso e a sociedade ao tentar estabelecer novas regras para o ambiente online brasileiro. Embora o projeto de lei brasileiro atualmente em tramitação na Câmara seja muito mais amplo que o ato de notícias online e preveja, por exemplo, punições severas às plataformas que não derrubem conteúdos falsos ou criminosos, mesmo sem ordem judicial para tal, ele também estabelece que as gigantes de tecnologia deverão pagar por links jornalísticos que sejam acessados a partir de suas plataformas, exatamente com o projeto de lei canadense. Hum, que coincidência, não? Depois de ter sido aprovado para tramitação, em regime de urgência, o PL das fake news passou a enfrentar fortes resistências de big techs, influenciadores, youtubers, além de políticos principalmente da direita. Na semana passada, acabou retirada da pauta de votação diante do alto risco de que fosse derrubada no plenário pesou especialmente a articulação do Google, que chegou a postar um link em sua página inicial, cujo título era PL das fake news pode piorar sua internet. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, acusou o Google e as demais big techs de usarem de instrumentos de impulsionamento ou de limite do alcance de postagens para desvirtuar a discussão contra o projeto de lei. Usar os seus instrumentos para impulsionar, atrapalhar ou tercear que a autora parte de movimento. E aí, convergindo todos os meios que as plataformas têm com os algoritmos que possuem influência nos estados, a pressão foi horrível, desumana e mentirosa. O pior é isso, afirmou Lira que é favorável à aprovação do PL em entrevista à Globo News. Ou seja, eles só são contra porque foi contra eles. Se o Google tivesse lá batendo palmas para eles, aí estaria ótimo, não é mesmo? O que demonstra a natureza dessa PL. As Big Techs ultrapassaram todos os limites da prudência. Se a gente puder comparar, é como se tivessem impedido o funcionamento de um poder de Sibira. Os deputados favoráveis ao PL cogitam desmembrar a proposta em diferentes projetos para tentar aumentar sua viabilidade. As plataformas negam que tenham atuado para o debate, direcionar o debate público brasileiro. Diante da similaridade das pautas e das reações dos parlamentares, a BBC News Brasil procurou o Google para entender se a plataforma poderia adotar no Brasil medidas semelhantes à adotada no Canadá, limitar acesso a notícias a seus usuários. Acho que uma das coisas que realmente devemos observar sempre que um projeto de lei é aprovado é se precisaríamos fazer alterações em nossos produtos. Então a resposta é sim! Vai, faz eles pagarem. Ah, seria um sonho não aparecer mais essas notícias podres na internet. Talvez ache que essa limitação de acesso a conteúdo jornalístico é uma mudança potencial. Mas pode haver outras mudanças que precisam ser feitas dependendo de como será o resultado final do projeto de lei. É muito difícil dizer de forma hipotética, afirmou a BBC News Brasil, Jennifer Crider, chefe global de comunicações do Google. A conta é de quem? Na justificativa para o projeto de lei canadense, o autor da medida, o ministro Pablo Rodrigues, responsável pela pasta de herança canadense, que abarca cultura, mídia e esportes, afirmou que desde 2008 o Canadá havia perdido 450 veículos de imprensa e que nos 12 anos anteriores à criação do projeto de lei, rádios, revistas, canais de televisão e jornais perderam quase 3,7 bilhões de dólares ou 18 bilhões de reais. Em contrapartida, apenas em 2020, anúncios online geraram 7,1 bilhões de dólares ou 35 bilhões de reais em receitas e 80% destes recursos se concentraram em apenas duas empresas. O governo canadense, portanto, passou a identificar em buscadores e mídias sociais uma atividade predatória em relação aos veículos de comunicação. Enquanto os primeiros recebiam a audiência e os recursos de propaganda, os segundos definhavam tentando produzir conteúdo a ser explorado pelos gigantes da internet a partir desse diagnóstico o Canadá resolveu por meio da lei criar possibilidade de barganha para que a imprensa pudesse negociar melhores compensações das Big Techs no final das contas tudo o que pedimos aos gigantes da tecnologia é compensar os jornalistas quando eles usam seu trabalho os canadenses precisam ter acesso às notícias de qualidade baseadas em fatos nos níveis local e nacional. E é por isso que criamos o Online News Act. Os gigantes da tecnologia precisam ser mais transparentes e responsáveis perante os canadenses, afirmou a BBC News Laura Scafid, secretário de comunicação do ministro Rodrigues. A lei canadense não é inédita. Ela se inspira na experiência da Austrália, que em 2021 se tornou o primeiro país a forçar Google e Facebook a remunerar o trabalho jornalístico, por meio de negociações diretas com as publicações ou com intermediação de um árbitro que definiria o montante a ser pago. No fim de 2022, o Departamento do Tesouro Australiano publicou um relatório no qual classificou a aplicação de lei como bem-sucedida, por ter gerado ao menos 30 acordos de remuneração à imprensa local e nacional. Pelo menos, alguns desses acordos permitiram que as empresas de notícias contratassem mais jornalistas e fizessem outros investimentos valiosos para auxiliar suas operações, afirmou o relatório do Tesouro Australiano. No Brasil, a proposta de lei atual estabelece que terá direito à remuneração qualquer empresa em funcionamento há ao menos 24 meses, mesmo se individual, apenas um jornalista, que produza conteúdo jornalístico original de forma regular, organizada profissionalmente e que mantém endereço físico e editor responsável no Brasil. Caso o texto seja aprovado, a negociação poderá ser feita de forma individual, entre veículo e empresas, ou de forma coletiva. A arbitragem estatal, porém, pode acontecer em caso de inviabilidade das negociações. Como já ocorre em outros países, a remuneração da atividade jornalística por plataformas de tecnologia pode ser um elemento decisivo para a formação de um ecossistema jornalístico amplo, diverso e saudável, capaz de se opor à difusão de desinformação e dos discursos de ódio. Tal ecossistema é essencial para a manutenção da própria democracia, de nota da Associação Nacional de Jornais ou seja, eles estão completamente desesperados, eles vão falir e eles precisam desse dinheiro. Por favor, Google, me paga, Google, me paga, eu vou falir. Ai, o Google vai fazer o quê? Nem vai mostrar mais eles. Mas os detalhes sobre quanto e como as Big Techs teriam que pagar seria estabelecido apenas por uma regulamentação posterior, tanto no Brasil como no Canadá. A incerteza em torno de que a nova lei significa para os cofres das Big Techs é apenas um dos aspectos criticados pelas plataformas, que mencionam ainda a falta de definições e critérios claros sobre o que seria conteúdo jornalístico. Colocar preços em links fundamentalmente quebra a internet, como a reconhecemos hoje. Um espaço aberto no qual você faz uma busca livre e a partir daí decide para onde ir. O que nós somos é apenas um mecanismo para que as pessoas possam chegar onde querem ir. As analogias são todas meio ruins, mas é como se o taxista tivesse que pagar ao restaurante para te levar até lá. Mensalmente, enviamos 3,6 milhões de links que remetem aos veículos canadenses, o que equivale a 250 milhões de dólares em valores para eles, argumenta Crider. As Big tags ainda argumentam que o modelo de pagamentos por link pioraria a qualidade jornalística em si nos países em que é adotado, já que as publicações privilegiariam títulos sensacionalistas, grande profusão de links com materiais incompletos e clickbaits, apenas para maximizar seus ganhos. O atraso de uma atual de uma definição sobre a lei, tanto no Brasil quanto no Canadá, interessa às Big Techs, que defendem mais discussão sobre os temas e trabalham por soluções alternativas que lhe pareçam mais favoráveis. Em vez do caso australiano, o Google defende que os dois países adotem o que fez Taiwan. Em março deste ano, a empresa anunciou um fundo de quase 10 milhões de dólares ao longo dos próximos três anos para incentivar a competição entre os veículos taiwaneses e desenvolvê-los. Em meio há uma pressão crescente no Brasil e no mundo para que as plataformas compensem veículos jornalísticos, cujas receitas declinam a passos largos. A estratégia da, imprensa em Taiwan, tem, é, da empresa em Taiwan tem mostrado mais chances de atrair simpatia do público e dos governos do que a limitação de acesso a notícias testadas no Canadá. O próprio Google estima que as receitas de publicidade para meios de comunicação tradicionais, caíram 70% de 2003 a 2020, mas diz que não é o causador do problema e sim parte da solução. Então, nós aqui ficaremos torcendo para todas as empresas falirem, porque afinal de contas não dá para parar o progresso da humanidade. O que nós sabemos é o seguinte, quando surgiu a televisão, a rádio faliu. E agora que tem o surgimento da internet, e as informações são difusas, também nós veremos a mídia podre falindo. É claro que a rádio continua até hoje, mas longe da sua glória. Assim vai ser essas mídias podres que se acostumaram com seus meios, como a televisão. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Novamente, participem da nossa décima rifa e concorra a mil reais no Pix. E também nos siga no Cos.tv, onde nós estaremos caso o YouTube desapareça, onde eu também tenho postado os nossos é. vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau.